tudo bem entre que essa casa aqui é sua eu tô gostando muito desses vídeos rápidos porém com bastante conteúdo e para hoje eu vou te passar algumas ideias de negócios para você montar aí no aconchego da sua casa prepare-se mas antes se inscreva no canal dê um like me mande sugestões de vídeos que vocês querem que eu grave eu sou Josiane Amorim, especialista em empreendedorismo e há mais de 4 anos eu tenho ajudado muita gente a realizar o sonho de ter o seu negócio próprio. Vamos lá? Existe uma infinidade de negócios que funcionam muito bem a partir de casa, com baixo investimento, perfeito para você, que é assim como eu, que adora produzir em casa. Você pode produzir e vender sabonetes artesanais, criar um e-commerce bacana, tem várias plataformas interessantes na internet com um valor mensal bem acessível, que inclusive são interligadas com loja do Instagram, onde aumenta o seu alcance. Outra opção interessante são os famosos salgados congelados, que possuem uma durabilidade bem legal e você pode comercializar. Para diversos públicos se você tem mãos de fada pode produzir doces gourmet doces personalizados e diferenciados eu tenho certeza de que você é capaz de pensar em algo interessante para produzir outra coisa que você pode trabalhar é com estética e depilação a domicílio aliás o serviço a domicílio ele tá cada vez mais valorizado porque as pessoas elas não têm tempo mais de se deslocar e como eu falei tudo que é personalizado tende a cair no gosto das pessoas então Seguindo essa linha do personalizado, trabalhar com artesanato personalizado é algo que está em alta. E você pode fazer várias coisas, velas, brinquedos educativos, lembrancinhas, convites, a variedade é realmente muito grande. E outra forma interessante de você montar um pequeno negócio em casa é fazendo customização em roupas calçados e acessórios. Você pode pegar peças de roupas usadas e dar uma cara nova usando pedrarias, fitas, correntes e o que mais você achar interessante para renovar essa peça. Mas cuidado! Se você supervalorizar o seu trabalho, você não vai conseguir clientes, porque as pessoas elas vão preferir comprar algo novo do que pagar caro para customizar. Você já ouviu falar em assistente virtual? Bom, essa profissional nada mais é do que uma profissional de administração que cuida da parte organizacional de uma empresa. Porém, toda a vida, entretanto, neste caso, ao invés de ir até a empresa, ela faz todo o trabalho da sua casa. Pesquise sobre isso, vale a pena, viu? Você é boa com textos, imagens, hã? É super criativa então você pode ser frila criando conteúdo para influenciadores digitais cada vez mais os influenciadores eles têm menos tempo de pensar em conteúdo e criar imagens então esse tipo de trabalho é uma boa para quem manda bem na comunicação se esse é o teu sonho ter o seu negócio próprio mas você não sabe como eu tenho um presente para você eu vou liberar consultoria gratuita para todos os alunos e alunas do meu curso online de empreendedorismo através do nosso grupo secreto no telegram é um curso maravilhoso com 20 vídeos aulas com tudo que você precisa para empreender de forma assertiva e consistente não perca mais tempo, hein? Venha ser aqui o meu aluno e ter consultoria gratuita. Gostou desse presente? O link do curso tá aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. É assim que eu entendo se o meu trabalho ele tá realmente te ajudando ou não. E venha conhecer o meu Instagram, tem bastante conteúdo legal lá, arroba Josiane Oficial. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!